você gosta de cozinhar tem vontade de aprender a preparar seus próprios pratos bolos doces mas não tem as receitas passo a passo para isso então nós temos uma surpresa para você apresentamos a coleção arte brasil receitas esta é uma seleção de receitas que tem o objetivo de facilitar o seu dia a dia trazendo a praticidade em consultar uma receita um prato ou algo diferente para uma ocasião especial as receitas apresentadas nesta coleção são elaboradas para trazer mais sabor ao seu dia a dia, ao mesmo tempo em que oferece um preparo relativamente simples para que qualquer pessoa que deseja aprender possa preparar pratos deliciosos. Os ingredientes sugeridos são facilmente encontrados, mas nem por isso deixam de acrescentar um toque especial ao resultado, pois é a sua combinação que torna o prato simplesmente fantástico claro que o seu toque especial fará toda a diferença, o carinho na preparação. Lembramos que este não é um curso de culinária, mas sim uma coleção para trazer praticidade e principalmente grande variedade para você. A coleção Arte Brasil Receitas é composta por quatro livros digitais e que estão em uma super promoção de lançamento por um valor simplesmente sensacional. Imagine você ter acesso a 385 receitas, muito mais que suficientes para um ano todo. E o melhor é o custo de menos de R$ centavos por dia. Ao adquirir a coleção, você receberá os 4 volumes no seu e-mail, podendo baixar diretamente no seu computador, notebook, tablet ou smartphone. A grande vantagem é que você poderá consultar qualquer receita onde e quando você quiser, pois não precisará ter acesso à internet, nem wi-fi, nem plano de dados, pois a sua coleção estará salva no seu dispositivo. Você poderá imprimir e encadernar, ou imprimir somente as páginas de seu interesse. Para facilitar ainda mais a busca por uma receita, cada livro tem um índice bem interativo. Você escolhe a receita pelo título que está em ordem alfabética, clica nela e automaticamente será direcionado para a página em que ela se encontra. No volume 1, você re receberá 125 receitas, sendo 30 receitas de caldos, cremes e sopas, 40 receitas de carnes, 25 receitas de massas, 30 receitas de peixes. No volume 2 você receberá 100 receitas, sendo 80 receitas de pratos salgados diversos, 20 receitas de saladas variadas. No volume 3 você receberá 85 receitas, sendo 55 receitas de bolos, cupcakes, muffins e rocamboles, 30 receitas de doces variados e brigadeiros para festas. No volume 4, você receberá 75 receitas de sobremesas, doces caseiros, tortas e pudins. E mais, você tem a garantia incondicional de 7 dias corridos a contar da data da compra, sem taxas de devolução, sem multa, sem nada. Ou seja, se por qualquer motivo não estiver satisfeito ou não gostar do produto, devolvemos o seu dinheiro sem perguntas. Impressione a sua família, seus amigos, esposa, namorado ou namorada, preparando pratos salgados e doces, bolos, tortas, brigadeiros e muito mais com o auxílio desta coleção. Adquira já a coleção Arte Brasil Receitas e aproveite o valor especial de lançamento. Surpreenda-se e surpreenda quem você ama. A oferta é por tempo limitado.